Fala tá aí pessoal, beleza? Aqui é o Sr. Titia, trazendo mais um vídeo para o canal, seja, todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu trago para vocês um novo DD Tank. então se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho de notificação e se tiver condição, se torna um membro que você vai estar tá recebendo algumas propostas e algumas coisas exclusivas para os membros, beleza? E hoje eu estou aqui para trazer um novo servidor do DDTank Walk, da versão 10.5. E ele que ver avisou o Servo, tá? tá legalzinho. Tem calça Angelicar, Barba do velho pra quem joga Free Fire, tá ligado do que, que eu tô falando. E o link dele vai estar tá na descrição: vai ter o link encurtado e o link normal, pra vocês poderem entrar no link normal e no link encurtado, pra poder me ajudar. E uma rendinha aí que tá aí na descrição: se você quiser, vai ter os dois links. Daí vai você querer me ajudar, beleza? Mas enfim, ó, pra entrar, vocês vão entrar aqui, ó. Quero mostrar pra vocês. Isso é bem simples. Aí, ó. Você cadastra tudo certinho aí, ó. Depois você vai vir pra essa parte. cadastrou, Finalizar cadastro Clica aqui no som robô, né? Depois vem aqui, ó. E acaba de... Ó, entra aqui. E aqui tem algumas coisas. Eventos semanais. É, dá alguns detalhes sobre o servidor. E você vem cadastrar. Agora, esperar um momento, né? para poder... Vou cadastrar aqui e deixa o like aí, beleza, galera? Ó, nome do personagem vocês estão ligados já, né? Senhor tchê, tchê, gênero masculino, mas é claro, <risos> meu Deus. Ó, o personagem foi criado com sucesso. Que bom que ninguém criou conta com o meu nome, né? E aqui aparece quantos players estão online, aparece o ID do, de cupom, meu ID, né? Tal, coloca cupom itens e aqui eu vi lá no vídeo lá, do walker que eu tava falando assim que tem evento né evento de facebook eu queria saber ó daí você vem aqui em coletar tá aqui causa angelical a barba do velho aí ó coletar e tem coletado com sucesso daí você vai, vai clicando em coletar tudo sabe galera Assim, você vai covetando todos os itens que você tem aí, ó o evento, aproveita que o servidor é novo, né, mano? Daí você vai poder covetar todos os itens que tem aí pra você E aproveitar usar, que ver, essa calça Jerical e barba do velho Se você não tem no Free Fire, tem no DDTech, meu parceiro Vai ser uma coisa top, hein, pra poder vir jogar E aproveita que a versão é 10.5 Pra quem tá ligado, essa versão é bem top pra jogar, mano E tem algumas coisas, que ver, atualizada também, né, da versão eu joguei, mas foi a versão 10.4 uh, Faz algum um tempo, acho que uns dois meses Mas eu ainda tenho algumas coisas na cabeça Da última versão que eu joguei, né? Que é a 10.4 E assim eu vou poder, é, poder fazer evolução aqui nesse para vocês Mas eu preciso do like de vocês aí E ver que vocês estão apoiando o vídeo E se você não acompanha o canal, cara Por favor, se inscreve e acompanha, mano Que tem muito vídeo aí Top pra vocês Solicito, é, manda um ID do seu canal Deixa eu ver aqui <risos> Manda a solicitação aí pra eles aí Aproveitar Fazer tudo certinho aqui, galera E esse vídeo aqui não vai ter aqueles cortes Não vai ter uma edição tão Tão cheia de meme, né Tô fazendo um vídeo mais Direto, direto ao ponto, né E basicamente se você não quiser prolongar o vídeo, é só entrar no link Que tá na descrição, cria sua conta E vem se divertir Aproveita na quarentena aí, ó que daqui um tempo essa quarentena acaba, eu mudei a fotinha do canal, coloquei essa daqui, né? Espero que vocês gostem aí, ó. Tá aí, ó, fotinha do canal. E, mano, eu peço pra vocês vir apoiar aqui, ó, galera, o canal, beleza, mano? Porque o feedback caiu muito, mano. Não, não tanto assim, né? Mas eu falo assim, os vídeos é porque a minha internet tinha acabado, daí, ó, pra vocês verem. Tem vídeo aqui que tava com 1K300, 1K aí, ó. Tá vamos apoiar, mano. Eu postei um vídeo de Tank Pirata. Vai ter muitos vídeos aí pra vocês, mas eu preciso escrever que vocês apoiam. Vamos soltar a verificação aqui, ó. E dar um OK. OK. Daí, vamos aqui em Jogar. Daí, ó. Você fez tudo aqui, ó. Mochila Virtual, você pegou os, os eventos aqui, ó. Esse evento do Facebook. Pegou tudo. Deixa eu ver aqui. Ah, tá lá no... Ah, tá, tem de enviar tudo. Então, vocês estão vendo aí, já viu o jeito que tem de ser, tem de enviar as coisas. Você conversa e depois envia. Acho que é assim. É. E tem gente online, mano. 70 pessoas online, meio-dia, né? O pico do servidor tá bom. meu o tá na descrição, meus amigão. Pra vocês em jogar aí com o senhor Titi Aquele modelo já adiciona aí, senhor tietê Vamos ver o que eu vou fazer aqui pra vocês ok E esse vídeo eu vou tentar postar ele ainda hoje, que no caso é dia 6. Quero postar ele pra vocês às 6 horas. Um horário bom pra postar vídeo. E amanhã eu já quero trazer um outro vídeo de Minecraft. Eu vou tentar gravar fact aqui no canal, esperando que vocês apoiem. Aí não vou parar com o D&T não, beleza? Ó, acabou aqui, galera. Você vem cá, ó. Jogar. Você espera um pouquinho. E, mano, olha aí, ó. Acompanha aqui, galera. Eu peço pra vocês virem cá na comunidade, mano. Aonde que eu converso com vocês. Pra interação melhor com vocês aqui, ó. Fechou? É isso aí, ó. Aqui onde que eu converso, aí, ó, tem foto minha aqui. Eu posso escrever as contas dele tanque, posso aqui as coisinhas, tudo certinho, faço votação aqui. Sempre acompanho comunidades. Se você é inscrito no canal, ó, vai ter aqui do lado aqui, ativar sininho de notificação, se ativou já era, parceiro. Se você tiver condição você vem cá e se torna um membro. Aí você vai ter esse selinho aqui do lado do seu, do seu comentário no canal. E também fora os benefícios que tem aqui os membros aqui no canal. Virando um membro você descobre os benefícios. E aqui tem algumas recargas, né mano? Recarrega agora e tal. Infelizmente eu tô pobre, então não tem como recarregar. Quem sabe se eu focar aqui como que vai ser o servidor, eu posso até fazer uma recarga aqui. Vai ter que vender do server também, vai. Não depender do server, vai depender do comentário dos inscritos e também do like. Daí eu posso até investir aqui no servidor poder jogar aqui, né? Da a gente dá um F11 aqui, né? GG Bonitão Ó Curti esse... Esse design aqui, ó Também sei criar essas coisas aqui Eu mexo muito com o negócio de design Uma coisa que, pelo menos eu tenho orgulho de falar quando Eu dou conta de fazer muita coisa Relacionada a personagem essas coisas assim, muito tempo que ver mexendo com isso. Agora vamos vou entrar aqui, quero ver quantos cupons que é pro batalha, quantos cupons que é pro derrota. Não, quantos cupons que é pro vitória quantos cupons que é pro derrota. E também o um Hall da Fama. Quero ver o design do servidor. No momento o servidor, ó, é 10.5, galera. Então se você tiver um PCzinho mais ou menos, mano... Não fica esperando tanto assim não. Pra você querer ver, falar, não, porque tá travando? Né? porque seu PC, mano. O meu aqui ó, tá de boa, meu parceiro. Agora só espera carregar. E é bom que dá até uns minutinhos a mais de vídeo aí pra vocês. E vocês me falam, vocês querem vídeo assim ó, sem querer corte? Direto quer ver ao ponto assim, também então, só com musiquinha de fundo e tal. E a ah, intro, nem intro nesse vídeo eu coloco, beleza galera? Eu vou comprar uma intro do bras mano Que vai ser uma intro que vê 4 em, é, 4K Vai ser melhor para poder fazer os vídeos aqui Mas mais pra frente eu vou comprar essa intro Vou ver que vê que, que eu posso fazer aqui Porque as intro que eu tô colocando Tá no direitos autorais Eu pego música de direitos autorais coloco Faço a intro e coloco Depois até para renderizar a intro de novo Daí é a desanimação Mas beleza, né Vamos lá, DJ Tank Entra aí pra nós poder mostrar aqui Deixa só vai like se você não deixa só vai like ainda. Tá esperando o quê A mamãe e a mamãe B? <risos> a bundinha do nenê Tá zoando? Vamos, vamos, vamos, vamos. Ó a musiquinha. <risos> <risos> <risos> Espero que essa música não dê direitos autorais, então eu tô lascadinho, papai. Beleza Tirei essa música originária <risos> Música chata Você começa nível 19 Top Sim Agora eu só pegar as coisas que tem aqui ó. É. Vamos me equipar aqui né galera Certamente já teve negro que ver o pé maluco aqui já é, a barba do velho 60 dias dá pra usar e a calça gás duplo 60 dias vamos aproveitar então né parceiro que é o modelo aqui galera eu vou ensinar um truque pra vocês você clica duas vezes pra você já upa seu tempo ligado né, papai. Não precisa ser ter nível mais alto. Você clicou duas vezes aqui, ó. Isso aqui a galera da live que me ensinou. <risos> fazer a live aqui no canal. Daí eu vou continuar fazendo live. Tentar focar na, em dois jogos aqui. Que vai ser o Minecraft e o DD Tank. Pra ver se o canal... Dá uma revancada, né, mano. Pra ver se a gente consegue bater pelo menos... É, 2K, e, 2k e... Não, 4k e meio, né. Pelo menos. Antes do fim do ano. E é isso né? Vamos que vamos pando tudo aqui. O título quer ver vai ser esse daí né mano? É novo DD Tank com calça angeval, bagulho do véi é fiote, vai ser uma, ser uma surpresa pra muitos aí vamos que vamos já vamos upar fiote, a gente vai mostrar pra aqui, tá podendo vamos arrebentar Daquela, daquele modelo, ó, já coloca o, o totem aqui, quer dizer o tempo mas pra frente, eu vou pro Totem. Vocês vão ver o Tietchan como bonito, cheiroso, senhor. Cheiroso até ali. Mas, pá, pá, pega a visão. Vocês vão gostar aqui desse de tank hein, galera. Porque eu vou trazer muito vídeo aqui, mano. Eu gosto desse DD tank porque eu trouxe ele aqui no canal, deu muita view. E também a galera apoiava muito, né, mano. Gostava de eu trazer esses vídeos aqui. Não faz muito tempo que eu gravo nesse servidor também. E agora é ainda mais atualizado, velho. Isso é uma coisa... Bem a melhor Deixa eu ver aqui Pelos não no treino Fugura Belezura Aixe. Pensei aqui que a calça jebical e a barba eu tinha como ativar na Fugura Mas tem não E aqui no evento imitar, tem evento aqui pra nós? Vai só lá mesmo não, o evento que tem aqui é para quem recarga. É, tá recarregando. Eu acho, não, tem um evento aqui. Esse evento, evento do Instagram também. Agora cumpriu alguns eventos aqui, poder. E o resto é evento de recarga, basicamente, né? E de atividades. Atividades tipo se você vai, é, jogando no servidor consegue que Itens então, isso aí para você ficar um pouco mais forte. Agora eu clico aqui em excluir. Tem isso aqui ainda. Ah, beleza, né? Eita, tá Eu já consegui que eu botar aqui minha mochila. Abre essas cartas aqui, é. Não, aqui a última vez que eu fiz isso aqui. Galera, sempre vocês, deixa eu palpar o nível de, é, de vocês por último. Mano. Beleza. Já pega isso aqui. Move pra cá, coloca na onde? Ó. Vocês lembram que o ataque e defesa ficavam aqui do lado? Agora eles mudam. E a vida aqui, ó, no meio? Agora foi mudada. Aí sim, papai. Hum, Santo quebra-tijolo. Eita porra. <risos> tá doido. Vamos usar a aqui, ó. Eu já fico fazendo a evolução aqui já. Esse aqui é novo, ó. Não vou ver esse aqui, não. não é novo. <risos> Beleza. É, galera, dá pra ficar forte. Não tem como você chegar aqui e falar. Ah, não tem como upar. Como assim? Opa, quem não quer, tá ligado? nossa mano tem coisa demais aqui pra poder pegar vamos lá que o vídeo vai ficar vai prolongar muito mano se vocês apoiarem aqui o vídeo eu posso trazer evolução vai ser isso o modelão aqui do, do, do estratégia do rolê do paranauê. louco louco louco é isso aí vamos abrir mais as cartas aqui deixa eu ver aqui Isso tá aqui é para upar o subliminar que veio do pet, eu acho, não da montaria não vou colocar essas pelas aqui ó, estamos podendo aqui é modelo ó coloca aí ó, vai só um pouquinho de fc Vamos tirar um PVP aqui só pra ver quantos cupom que dá por vitória, quantos desculpam que tá por derrota, porque acho que a maioria das pessoas que estão assistindo o vídeo até esse momento tá esperando por isso né E é isso, vamos lá né Esse vídeo aqui vai dar um trabalhinho pra, é, pra editar Porque vai ficar longo demais Mas não vai ser tanto assim não hum. Tomara que tenha muito PvP aqui porque é uma coisa top não vai ter sim Eita preva O cara tá forte, hein É, por enquanto, né, meu amigo Quero ver quantos cupom que dá por derrota Porque eu acho que eu vou morrer aqui Aí é boa Deixa eu ver como que tá essa conta aqui, meu parceiro Deixa eu dar uma olhada nela vou Visualizar aqui Ah, tá não, não, tá legalzinho, tá ruim não mas tá ligado que é o titi aqui, filho. Daqui um tempo você passa veneno aqui na minha mão. Nossa, papai, que tiro foi esse, pai? Que tiro foi esse que dá um arraso, meu amigo? Que tiro foi esse? Pegou a visão aí? Vai morrer, viu? Vai morrer. Ah, que tristeza. A gente consegue repetir a, a mesma façanha duas vezes em seguida? Acho que não, hein? Ixi, deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, acho que eu tô meio melado aqui. Mas <risos> beleza, né galera? Vai lá meu amigo, mata aí porque. A situação tá triste, complicada. Ah, 20k de cupom por batalha. Né? Coisa boa. Daí a frase é assim, é, putz, quase. Você ganhou. <risos> Mas tudo bem. Tá bom. Isso aqui era pra mostrar o servidor, galera. Se você apoiar e deixar muito like e muito comentário aqui, que nem que eu gravo no servidor, eu trago evolução pra vocês. Então vamos apoiar aí o senhor Titi. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, se torna um membro se tiver condição. E o um link do servidor para você vir jogar junto comigo aqui e se divertir, está na descrição. Tem o um link curtado e o um link normal. Tem minha página do Facebook, meu Instagram e meu Facebook pessoal aí na descrição. Tamo junto, até o próximo vídeo. Um abraço do Senhor Tietê e falou!